Não, vou hackear uma conta, confia Confia, que eu sou hacker agora Eu sou hacker. Confia Aqui, ó Vou hackear Aqui, vou hackear Esse daqui, ó O gato burro fake Porque ele é fake eu Vou hackear ele porque ele é fake Confia Meu Deus, deu certo Eu hackeei eu hackeei Oh, oh my god Sou hacker Sou hacker Ei bro Ué